Olá, esse é o projeto Nossas Vozes Negras, o nosso espaço de compartilhamento de histórias. Sabemos que dia 20 de novembro foi o dia da consciência negra, então que tal dar uma olhada nos e vídeos que os nossos alunos e professores prepararam sobre o assunto? A consciência negra. O Brasil precisa ser livre, mas não a liberdade abstrata que a sociedade ensina. Precisamos de uma liberdade concreta, Livre de preconceitos, discriminações e guerras. O Brasil precisa ser livre. Livre de tudo aquilo que o prende ao passado. Livre de todas as convicções absurdas. De todas as prisões sem sentido. Somos um país diversificado. Temos em nosso sangue uma só raiz. E por isso mesmo somos todos um só. Consciência negra. Uma utopia necessária aos corações brasileiros. Uma pequena homenagem ao dia da consciência negra, professor Vilnei, escola Sorianos, escola setembrina, escola municipal Farroupilha. Hoje eu vim falar um pouco sobre a consciência negra. Celebrada desde os anos 1960 pelo movimento negro, data relembra a história de resistência contra a escravidão. O dia da consciência negra existe oficialmente desde 2003 como uma celebração escolar e desde 2011 como lei, a data marca a morte de um dos maiores dos maiores lutadores contra a escravidão no Brasil. Zumbi dos Palmares. O, o, o Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil em em 20 de novembro, foi criado em 2003, como referência de incluindo com, no calendário escolar até ser oficialmente instituto em Albito, Albito Nacional de, mediante a lei, a, lei no, sei, do, a lei de 10 de novembro de 2011, sendo feriado em cerca de mil cidades em todo o país e nos estados de Alagoas, Amazônia, Mato Grosso e Rio de Janeiro, através de decretos estaduais em estados que não deriam deriram a lei responsabilidade de cada Câmara de Vereadores que de cidade haverá oferecer ao município. A consciência negra. Um nico. Eu sou um nico, escuro como a noite escura, escuro como o ventre da minha África. Eu fui um escravo. César mandou-me limpar a soleira de suas portas. Os três botas de Washington. Eu fui um operário. Sobre minhas mãos, as pirâmides cresceram. Eu fiz a massa para o edifício orfe. Eu fui um cantor por todos os caminhos da África até de hoje, trouxe minhas canções tristes e criei o Hectam. Eu fui uma vítima. Os belgas cortaram minhas mãos do Congo, me agora no Texas. Eu sou um negro, escuro como a noite escura, escuro como a é vida da minha África. Langston rex. Um monte de preconceitos. Eu vim aqui hoje falar sobre a consciência negra, o racismo. Eu vim aqui dizer que eu não tenho nada contra o racismo, nada contra a cor. A cor não é de diferença nada. Todos nós somos iguais. Ninguém tem que ter racismo por causa da cor. Ninguém tem que ter... Um, racismo por causa que a pessoa é diferente de nós a gente tem que ser todos iguais tem que pensar nós tem que pensar nós como se fosse eles então esse é o meu recado para não ter racismo racismo é crime crime Me chamo Sara, sou da turma 52. Hoje é dia 20 de novembro, hoje é dia da Consciência Negra. A consciência Negra representa a luta dos negros contra a discriminação racial e desigualdade social. De hoje, foi escolhida por coincidir como o tributo à morte de Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares foi um dos maiores líderes negros do Brasil. Lutou pela libertação do povo contra o sistema da escravidão. Ser negro não se resume a questão de pele. Não se usam que são de cabelos e crespos. Ser negro é sentir-se negro no país miscigenado. Assumir as suas raízes. Ser negro é ter coragem, atitude, força. Ser negro é portar o com as diferenças. Acreditar que não é inferior a ninguém. Ser negro é princípios... Valorizar a beleza interior e exterior. Ser capaz. Fazer acontecer neste país onde pessoas ainda são influenciadas por ideias preconceituosas. Enfim, ser negro é ser humano. Temos que tratar todo com respeito. Somos todos iguais. Devemos amar a todos. Não a feiticeira curandeira Zana não podia ter filho. Ele queria ter um filho. Zana encontrou Zana Cristo. Zana falou que queria ter um filho. negra reafirma que vidas negras importam, racismo é crime mata e invisibiliza existências, quem só consegue enxergar a cor da pele é porque não tem olhos que conseguem enxergar a alma e quando as almas se amam a cor da pele não faz diferença a ignorância é a base do racismo a diferença não está na cor mas no coração meu nome é José Vitor do Santos de Arruda eu sou aluno da escola Cília Meirelles E hoje a gente vem conversar E eu vim conversar Sobre uma pauta Que sempre existiu Mas só hoje é conversada uh, Que é o racismo uh, O racismo está enraizado Na sociedade Desde que o mundo é mundo Desde que o branco falou Tu é inferior a mim O racismo existiu uh, esse tempo eu estava lendo um, um texto e nesse texto o autor escreveu que não se, não se nasce racista, torna-se racista. Se tu colocar três piás em, com dois brancos e um negro para brincarem, eles não vão ver diferenças entre si. Ah, e é isso, eles, a gente precisa se ver mais como olhares de crianças, como seres puros, para que a nossa sociedade se livre mais dessa problemática tão grande. Hum... E é isso, galera. Assis é uma merda, e tem que botar fogo nos Assis. Por que tanto sofrimento? Só porque são negros, muito maltratados, como objetos julgados, tudo por causa da socorro nesse arroz. Mas lembre-se minha gente, Negra tem sentimento e amor no coração. Eu acho o racismo uma coisa muito triste, que é a ignorância da sociedade, somos todos iguais. Racismo, preconceito e discriminação direcionados a quem possui uma raça ou etnia diferente, geralmente se refere a uma segregação racional. Eu acho que só existe uma raça, que é a raça humana. E todos, todos nós somos iguais. Somos da cor da pele. Por isso que eu digo, uh, os negros têm os mesmos direitos do que os, as pessoas brancas. Só que alguns não, não pensam que nem eu. Por exemplo, uh, lá nos Estados Unidos mataram um cara lá negro. Só porque a cor dele era negra. Não, não se julga uma pessoa uh, pela cor ou etnia, ou, entendeu? Por exemplo, ali diz raça ou etnia, certo? Só que existe uma raça, só que é a raça humana. Nós todos somos iguais. Comportamento: bóstio. Hóstio quer dizer: hostio dirigido às pessoas ou, ou os grupos sociais que pertencem a outras raças e/ou etnias.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 O que falaremos hoje é sobre racismo. O racismo era uma coisa muito comum desde o tempo dos antigos, quando os negros eram tratados como coisas. Não eram tratados como pessoas, eram vendidos em feiras como objetos. E ainda hoje são tratados como isso por algumas pessoas. E eles lutam para tentar conseguir novamente seus direitos e serem tratados como alguém com uma pessoa e terem um tratamento adequado e certo. A discriminação é uma coisa muito ruim e, e acontece ainda muitas vezes, mas eles lutam e vão conseguir ganhar essa luta. Mas sempre tem um lado ruim, pois tem pessoas que, policiais na América que mataram um homem só por ele ser negro. Minha carta de alforria não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos. Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. Boa tarde, meu nome é Enkel Aissa Quadros, eu sou da Turma 52. Uh, hoje é dia 19 de outubro de 2020, eu vim apresentar meu trabalho sobre a consciência negra, o racismo na pele. Lá vem os negros, passando a trabalhar de sol a sol, de doer de lágrima ao racismo, sofrendo racismo, porque o racismo já acabou. A alma dos negros é livre liberdade é ter orgulho da própria pele e esse foi meu trabalho sobre a consciência negra o amigo do rio bom eu entendi que nessa uh, tinha uma aldeia onde os, os as pessoas negras eram escravas, então um dia um, as pessoas brancas decidiram escravizar as pessoas negras, e aí dois garotinhos uh, e um deles chamado Matias falou, um dia eu vou ser rei, amigo dele uh, falou, você tá louco? e começou a rir dele, então eles, uh, um dia o pai dele viu eles fazendo não sei o que. E aí, uh, o, o, o amigo dele chamado Matias, que era uma pessoa negra, falou que já estava acostumado. Porque o pai deles, pai do, do, do garotinho branco, falou que ele, ele, o Matias não podia ser rei. E bateu nos dois. Então, um dia saíram uh, e, uh, pela mata e nunca mais voltaram. E aí, o, eles se acharam... E fizeram uma fogueira e se, deita, e se deitavam ali colados para não ficar com frio. Um dia, umas pessoas encontraram e pegaram eles e levaram para uma aldeia. E Matias ficava confuso porque as pessoas lá eram todas negras e chamavam ele de rei. E falavam, nosso rei chegou, nosso rei nosso está rei vivo. Então, aí foram para uma aldeia que não há... Nenhum, uh, ninguém dos fugidos Então, eu entendi Que não, uh, só por causa que a, as pessoas são negras Não, não, é, não, não é por isso que não, a gente não pode ter respeito por elas O lápis... O lápis, cor da pele do menino marrom uh, Era uma família colorida que a câmera era marrom e e, e ele foi com uma escola de cor e aí tinha uma menina de cor de pele não cor bege e meia rosa e o menino marrom queria pintar uh, com a cor marrom ele mesmo e aí a menina disse que essa cor não é a cor a cor que se pinta cor da gente é essa daqui a cor de pele aí o menino marrom queria pintar com a cor marrom mas aí a menina uh, queria que pintasse de cor de pele aí chegou o dia que a menina não o menino aí chegou o dia da Ai. chegou o dia das pinturas aí chegou os pais para, para olhar os desenhos dos, dos filhos da família chegou para olhar os desenhos dos filhos e e aí e aí eles viram que o desenho do menino marrom não estava ali e aí a mãe a mãe a mãe do menino marrom a mãe rosa a, da cor rosa pegou lápis de cor e, e cada um aí pediu pro menino mar Pediu para o menino uma onda desenhar. Aí ela explorou ela se agachou com o tamanho do, do, do menino. E olhou bem nos olhos dele. E aí a família pegou o lápis de cor, começou a pintar, pintar, pintar. A família mesmo, cada um pintou o seu. O, cada um pintou. Cada um pintou. O retrato e aí... Conclui Tiago Somos todos diferentes Há muitas coisas do que gostamos Qualquer que seja a cor da nossa pele E forma dois olhos Diz a professora Comer, sugere Michelle. Isso, parabéns Michele, comemora a professora. Todos os homens querem comer, especialmente quando chega na hora do almoço. Se alguns comem formigas e outros preferem presunto. Todos gostam de chocolate, não é mesmo professora? Pergunta Laura com os olhos arregalados. Sim Laura, não há dúvidas, responde a professora. Eu acho que todas as crianças do mundo gostam de brincar, diz Ariana. É verdade, concorda sorridente e aifa. Mesmo que muitas vezes tenham um brinquedos diferentes, conclui a professora. Tenho certeza de que todas as crianças querem carinho, diz Lúcia. Você tem toda a razão, completa a professora. Como as flores têm cores diferentes, mas todas elas são perfumadas... Assim também, os homens são diferentes, mas todos eles querem ser amados. Fim. Nana, a feiticeira curandeia. Havia uma mulher que não poderia ter filhos. E a mulher viu a Nana, e a Nana disse que ela vai ter um filho de coração. E ela encontrou o um menino. E passou anos e ele já estava adulto. Ele tinha uma esposa e uma filha. E ele homenageou a Nana e botou o nome da filha da, de Nana Si. Tradução, Nana Humana. Nana, a velha feiticeira, deusa dos pântanos e da lama. Nana é o um encantamento da própria morte. Seus cântitos são súplicas para que leve e cu. A, a morte para longe e quem permite que a vida seja mantida. É a força da natureza que o homem mais teme, pois ninguém quer morrer. Ana, a feiticeira. Conforme as teorias da evolução humana, há cerca de 5,8 milhões de anos surgiram os primeiros primatas. Após 500 mil anos de desenvolvimento surge uma nova espécie, os homos, sabe? E após Todas estas transformações surge nana humana, a qual será a mãe de todas as mães e aí começa a nova peregrinação povoando o mundo. Nana, a feiticeira curandeira é uma teoria humana onde surgiu uma evolução humana Nana e Zana são grandes amigas. Nana, vendo a tristeza de Zana, perguntou por que está tão triste Zana. Responde: O meu sonho é ser mãe. Daí Nana disse que pode ser que podemos ter filhos de coração. Pois Zana encontrou um menino e levou para ser seu filho. E realizou seu sonho de sermão. Nana, a feiticeira curandeira. Zana não podia engravidar e queria ter um filho. Os homo sapiens surgiram na África, os atuais humanos. Zana adotou um menino e teve um filho do coração. O menino queria se afastar de Zana porque era a ser maltratado pelo povo na região. Yambi e Biancão teve uma filha e deu o nome de Nana Nian, que significa Nana Humana, em agradecimento por Nana aconselhar Zana a adotá-lo. Muito bem. Oi, Gabriel, eu vou ler o resumo da. Nanã, a feiticeira cor corundeira. Eu entendi que somos filhos de uma mesma mãe. Como Nanã não pode ter filhos, somos filhos de coração dela. Temos que ter respeito e cuidado uns com os, os outros. Olá, eu sou a professora Tayane, sou professora da rede estadual Trabalho na Escola Gentil Viegas Cardoso. Na escola eu trabalho, eu ministro as disciplinas de História e Geografia. E dentro dessas disciplinas, né, nós trabalhamos o ano todo a questão da participação do negro na construção da sociedade brasileira. Né? Trabalhamos a questão da ancestralidade, do empoderamento, né, da importância da representatividade, né? uh, a importância do negro em todos os setores da sociedade. Né? E este ano nós fizemos um trabalho, agora para o 20 de novembro, esse trabalho falando sobre o movimento né? uh, dos Panteras Negras e sobre a Angela Davis, né? sobre a, a ativista, a filósofa, né, Angela Davis, e a importância deste movimento para o movimento negro contemporâneo. E eu quero compartilhar com vocês o excelente, o maravilhoso trabalho que os meus alunos do primeiro ano do ensino médio né, uh, me presentearam. Angela Davis é uma filósofa, idealista, escritora e professora e ativista estadunense, Nasceu em 1944 e desde os anos 60, ela luta pelo direito da população negra e pela... Recebeu uma bolsa de estudos de Nova York, estudando ao lado de Herbert marcus na escola de Frankfurt, onde ele recomenda ela ir para a Alemanha. Foi criado o Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa. Esse partido que visava mostrar ao povo negro que eles tinham sim o direito de lutar e de se defender. Também participou de diversos protestos, manifestações e movimentos, como o do Black Power. A escultura e política é uma compilação de artigos escritos e conferências proferidas por Davis. Nesse livro, ela faz uma espécie de balanço geral sobre a situação do feminismo negro no mundo e O movimento dos Panteras Negras foram de extrema importância na luta pelos direitos dos negros. Eles se tornaram referenciais nessa luta e originaram símbolos da resistência, como o símbolo do punho para o alto, usado até hoje em movimentos a favor dos negros e de seus direitos.